Esse edital vem um pouco diferente em relação aos outros, porque não vem informática, não vem raciocínio lógico, Exato. o que, que houve? Por que, que houve essa mudança? A gente consegue ver ali no edital que ele se tornou um pequeno monstrinho, né? várias áreas de conhecimento sendo exigidas ali no, naquele edital. Então não, é, não comportaria a gente ficar somente em áreas lógicas e específicas que estão lá dentro de contabilidade outras outras é, outros cargos ali de análise que estão sendo cobrados o importante aí que se se vê de mudança nesse edital é que a grande maioria dos cargos que estão disponíveis ali são cargos voltados para humanas. E a parte de raciocínio lógico, matemática e todas essas matérias que a gente vê aí com uma certa frequência nos concursos não fazia muito sentido por conta dessa quantidade de, de cargos específicos que estão ligados aí com a, com a matéria de humanas, né? com, com o espaço de humanas.